E se existisse um passo a passo que te permitisse ganhar 10 mil reais por mês atuando em vendas? Você colocaria em prática? Então, vamos fazer um acordo. Eu vou abrir para você algumas técnicas de vendas e prospecção que eu uso, que me permitiram gerar mais leads e ter mais receita no meu bolso. Primeira estratégia, network. A sua rede de relacionamento é o seu maior ativo. Agora me diz, seus clientes confiam em você? Após uma venda... Você está construindo laços de confiança com os seus clientes? As pessoas que trabalharam com você hoje, elas continuam tendo relacionamento contigo? Segundo um estudo do LinkedIn, uma introdução quente pode chegar a uma conversão de vendas de 44%. Enquanto quando você prospecta de maneira fria, você vai ter no máximo 15% de conversão. Eu vou te dar algumas estratégias de relacionamento, mas essa é a última estratégia que tá aqui nesse vídeo, por isso eu coloquei ela no último capítulo. Se você quiser pular para ela agora, tá aqui embaixo. Importante, valorize o seu network, se esforce para se encontrar com as pessoas do seu relacionamento e nunca almoce sozinho. Uma conexão pode mudar toda a sua vida. Um exemplo que aconteceu comigo, eu conheci o Elias Azevedo, que é um ex-VP de vendas, tanto da SAP quanto da Microsoft, a gente acabou ficando amigo e tomamos a decisão de criar um evento chamado STEP. No STEP, a gente convidou diversos conhecidos nossos, numa imersão de dois dias, onde a gente discutiu tudo sobre vendas B2B, sobre escala, sobre ter resultado. Lá dentro do STEP, eu conheci o Ale, que é diretor de vendas de uma empresa de tecnologia, chamado Fincaiti. Por conta do meu network, eu consegui criar um evento, que virou uma fonte de receita relevante pra gente, e ainda consegui fechar um importante cliente, que hoje, virou um amigo. Segunda estratégia é o conceito de precificação em vendas. Uma coisa que eu aprendi em vendas é que você pode cobrar o quanto você quiser por um produto ou serviço se você entregar mais valor do que o preço que você cobra. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que alguém te dá 100 mil reais e você devolve 150 mil. Cada vez que você recebe 100 mil, você devolve 150 mil e você faz isso de forma infinita. Você imagina alguém que não esteja interessado nessa troca? Eu aprendi que a maioria das pessoas que atuam em vendas tende a negociar preço oferece uma versão mais simples do produto ou usa algum tipo de promoção ou simplesmente dá desconto quando você faz isso Além de você reduzir as margens do seu negócio, você ainda está passando uma mensagem que você não tem 100% de certeza da sua capacidade de entregar valor. Tudo que eu faço é trabalhar para aumentar o preço de tudo o que eu vendo ao máximo valor possível. Vender mais caro ou vender um produto de maior valor te faz trabalhar menos e ganhar mais. Há um tempo atrás, a gente fechou uma aliança com uma empresa de tecnologia e a gente agregou esse produto dessa empresa dentro da nossa proposta de valor. Enquanto essa empresa cobra um valor X, eu consigo cobrar seis vezes mais do que essa empresa. Ah, Thiago, poxa, mas quer dizer que você está sendo desonesto com o seu cliente? Não, eu cobro seis vezes mais, mas eu construo modelos, eu analiso a prospecção, eu otimizo, eu dou treinamento para o time de vendas. O que, que eu fiz? Eu agreguei muito mais valor. Enquanto essa empresa cobra 1x, eu consigo cobrar 6x pelo mesmo produto. Agora adivinha, qual cliente tem mais resultado? O cliente que usa apenas a ferramenta ou o cliente que, além de usar a ferramenta, tem uma assessoria um acompanhamento completo? Você nunca terá dificuldade de cobrar mais caro se você entrega mais valor para o seu cliente. Se você é uma agência de marketing, por exemplo, no lugar de você cobrar para fazer a gestão das campanhas, tal você cobrar por venda realizada. Assim, além de você dar mais atenção para o teu cliente, você está junto com ele, trabalhando para fazer com que a venda aconteça e, por consequência, com que ele tenha mais sucesso. Se você tem mais margem, você pode atender melhor o seu cliente, você pode contratar profissionais mais caros para a tua empresa, você pode entregar serviços de mais qualidade para o seu cliente. Logo, sempre dê um jeito de cobrar mais caro. Para você que atua no departamento de vendas de uma empresa, quando você vende o produto mais simples, por mais que você acredite que isso te faz vender mais, isso vai te gerar um problema no médio prazo. Sabe por quê? Porque os produtos mais caros, eles têm mais acompanhamento, ele tem mais pessoas preocupadas com ele e, por consequência, o potencial de você entregar sucesso para o seu cliente acaba sendo muito maior. E sabe qual que é a tua maior arma para conseguir faturar 10 mil reais por mês? Ter os seus clientes extremamente satisfeitos, indicando outros clientes. Venda o produto mais caro, porque assim você bate meta e libera os aceleradores de comissionamento com mais facilidade e se preocupa com o passo 1 um, de criar relacionamento, fazendo com que esses clientes que pagaram pelo produto mais caro, ao atingir sucesso, lembrem de te indicar amigos, conhecidos, concorrentes, fornecedores, para que você possa fechar uma nova venda. Dica 3. Procure objeções. Eu sei que pode parecer paradoxal procurar objeções, principalmente pelo fato do cliente que tem objeção normalmente é mais difícil fechar uma venda com ele. Mas o que, que acontece? Toda vez que você pega um cliente com uma objeção, é sinal de que ele está considerando comprar de você. Sabe por quê? Porque se você não vai comprar, você não tem dúvida, você não tem segurança, não tem medo. Quando você está perto de tomar uma decisão, você começa a ficar inseguro sobre essa decisão. Nesse momento, você se pergunta, Putz, será que realmente funciona? Será que funciona no meu mercado? Quanto tempo que eu vou levar para ter um, o retorno do meu investimento? Toda vez que essas dúvidas surgem na cabeça do seu cliente, elas se traduzem em objeções. Pegar uma objeção é sinal de que o cliente quer comprar. Agora, muito importante, não confunda uma objeção com uma oportunidade não qualificada. Você precisa bater em cada oportunidade que você pega três P's para saber se de fato é uma oportunidade qualificada ou se você está apenas gastando tempo com um curioso. Os três P's da qualificação são Problema? Você está falando com alguém que tem um problema que precisa resolver? Poder? Você está falando com alguém que tem poder para assinar, que tem capacidade de comprar o teu produto? Ou, ou seja, é um decisor? E por último, porte. O cliente que você está falando tem condição financeira de pagar pelo teu produto, pelo teu serviço? É uma empresa que está classificada dentro do teu perfil de cliente ideal? Se você me respondeu sim para essas três perguntas, animal, é uma objeção. Se você me respondeu uma dessas perguntas não, significa que você está jogando o seu tempo fora com uma oportunidade não qualificada. Se não está qualificado, irmão, as à vista. Muito obrigado. É hora de dar tchau. Cara, seja honesto e sincero, a tua maior alavanca é o teu foco. Quanto mais tempo você gastar na frente de quem pode comprar, mais receita você traz para o teu bolso e mais fácil se torna você chegar aos 10 mil reais de receita mensal. Para isso, é muito importante você qualificar suas oportunidades já na primeira reunião. Outra coisa que você tem que ter atenção, quando o cliente trouxer uma objeção, é como se ele estivesse fazendo um esforço para não fechar negócio porque inconscientemente ele sabe do trabalho, do esforço que ele vai ter e de todo o risco que ele está assumindo. Para que você consiga fechar uma venda, você não pode ficar retirando as objeções separadamente. Você tem que concentrar todas as objeções e tirá-las de uma única vez. Por quê? Porque eu vou coletando a objeção e vou perguntando: você tem mais alguma dúvida? Você tem mais alguma dúvida? Beleza, essas são todas as suas dúvidas e repete as objeções. Quando o cliente te disser essas são as minhas dúvidas, agora você começa a retirar. Até o teu cliente trazer outras dúvidas, nunca comece, porque senão você vai retirar uma, ele vai trazer outra. Você vai retirar uma, ele vai trazer outra e você vai ficar num looping eterno que você nunca vai conseguir fechar essa venda. Agora acontece o seguinte: a principal objeção de vendas é o cliente cliente achar que a tua proposta está caro é o famoso isso está caro eu já gravei um vídeo sobre isso ele tá aqui eu gravei outros vídeos aqui no canal explicando como a gente usa técnicas de retiradas de objeção eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo quando você concluir esse vídeo você pode ir lá assistir qualquer uma dessas aulas sobre como nunca mais perder uma venda pelo fato do cliente ter uma objeção estratégia 4 desafio seus clientes a obra venda desafiadora mostra um método moderno de negociação e fechamento de negócio que te permite ter mais sucesso os profissionais que se adaptam à esse novo formato de vender apresenta o um resultado de maneira consistente. Para entender o conceito que o livro aborda, você precisa entender melhor algumas conclusões obtidas pelos autores desse livro. Os autores do livro apresentam um conceito chamado Challenge Sales. O que é isso? é você vender de maneira desafiadora. Sabe o que acontece? Quando você faz uma reunião de vendas, na maioria das vezes, você leva num tom ali muito cortês, onde você está muito preocupado em apresentar o teu produto e falar do que você pode fazer pelo cliente. O challenge é diferente. O challenge, ele faz três coisas. Ele Primeiro, ele educa o cliente, ele faz com que o cliente aumente a consciência do problema que ele está enfrentando. Segundo, ele personaliza o discurso, onde ele não vai falar do produto ou da solução de maneira genérica, ele fala do produto ou do serviço. No contexto do cliente, e por último, ele desafia o cliente. Ele tira o cliente da zona de conforto. Ele faz perguntas, Perguntas que geram incômodo no cliente e fazem com que o cliente se sinta desconfortável na situação atual, do tipo: cara, será que tá bom esse teu resultado de vendas? Será que esse teu custo aqui realmente faz sentido? Será que você pode fazer de uma maneira diferente e ter um resultado melhor? O que, que você está fazendo? Quando a gente vai tomar uma decisão de compra, na maioria das vezes, a gente busca sempre a zona de conforto. O desafiador, ele torna desconfortável a zona de conforto do cliente, fazendo com que o cliente olhe seu cenário por uma outra perspectiva e, por consequência, a partir do desconforto, ele toma a decisão de compra. Dentro do estudo realizado pelos autores, eles perceberam que os vendedores e desafiadores são os que mais vendem. E por isso, se você colocar essa pitada tá, de educação, personalização e um pouquinho de arrogância e provocação do seu cliente, você vai chegar aos 10 mil reais de receita mensal com muito mais facilidade. Estratégia 5. Use o social selling. As estatísticas mostram que um a cada três profissionais usa o LinkedIn para trabalhar hoje. Isso faz com que o LinkedIn seja uma ferramenta incrível de vendas, em especial para quem sabe surfar na onda das vendas sociais. Mas o que é venda social? Venda social é você utilizar redes sociais e a sua presença nas redes sociais e as suas conexões para alavancar suas vendas. No lugar de você ser aquele cara chato que fica prospectando todo mundo, mandando mensagem tentando vender, você passa a ser um especialista você produz conteúdo se posicionando como referência você gera valor para as pessoas que estão tá à sua volta antes de tentar vender qualquer coisa você engaja no conteúdo do potencial comprador fazendo com que ele te note antes de você abordar ele e mais importante de tudo você faz manutenção na sua rede de contato criando network e gerando valor para todo mundo que está perto de você vender de maneira social nada mais é do que criar uma estratégia Que você se posiciona no LinkedIn e nas redes sociais como especialista e que você amplia a tua rede de contato com o objetivo de fazer com que negócios aconteçam entre as pessoas que você conhece e as pessoas que você deseja vender. Uma estratégia sólida de social seller me permitiu faturar mais de um milhão e duzentos reais no primeiro ano de Growth Machine trabalhando 100% sozinho, usando apenas o LinkedIn, produção de conteúdo e algumas estratégias de automatização de prospecção. Se você quiser entender um pouco melhor como eu uso o LinkedIn, aqui tem um vídeo completo, onde eu explico como eu preparo meu perfil e como eu abordo as outras pessoas. Importante! Usar o LinkedIn me permitiu aumentar preço e essa foi justamente a segunda estratégia. Se você pulou direto para cá, volta agora e assiste a segunda que eu vou te dar a dica mais importante dessas cinco estratégias.